The okay. Eu sou Gabriel Jordan, do arroba gás, se você me acompanha nas redes sociais Ou se você caiu de paraquedas agora Só de olhar as minhas unhas, você pode perceber que Eu sou apaixonado por unhas e sou apaixonada por esmaltes Eu tô sempre trocando de cor Sempre fazendo unhas novas Inclusive isso já virou um meme entre os meus seguidores De ficarem me zoando Meus seguidores falam que não pode passar nem história, story Eu já troquei de unha, não pode nem piscar que eu já troquei de unha Pensando nesse meu amor Por unhas e por esmaltes E também nas DMs que alguns de vocês me mandam Dizendo que acham muito bonitas as minhas unhas e as esmaltações que eu faço Mas que tem muita dificuldade pra pintar as próprias unhas E não sabem como fazer Eu pensei em trazer um vídeo cheio de diquinhas Nesse vídeo eu vou te dar três dicas De como pintar as suas unhas de um jeito muito fácil Homogêneo, sem borrar E pra ficar super brilhante e durar muito tempo Todos os jeitos usando produtos muito baratos Basicamente o que você vai precisar é de esmalte -se, Um pouquinho de cola branca Mais tarde no vídeo eu te explico Então se você já gostou da ideia E já quer aprender todos esses truques pra usar nas suas unhas Já deixa o seu like aí embaixo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 então pessoal, se vocês assistiram o meu vídeo contando todos os meus truques para ter unhas grandes, naturais e saudáveis vocês já sabem mais ou menos como é que vai ser esse vídeo tem essa câmera aqui que vocês estão vendo e também tem essa aqui que vai gravar as minhas mãos para vocês verem o que, que eu tô fazendo então vamos começar logo o primeiro truque que eu vou dar é para quem borra muito as unhas quando usa esmalte eu já fui essa pessoa antigamente eu borrava muitos esmaltes eu ia pintando e ia escorrendo pela minha unha aí não ficava legal, não ficava com acabamento bonito, sabe? eu tive a ideia de usar cola nas unhas depois de ter assistido um vídeo Da Christine do canal Simple Neological Que no canal dela ela sempre tá pintando as unhas E ela usa látex líquido Eu não tenho látex líquido e inclusive Eu fui em algumas lojas aqui da minha cidade pra comprar Eu não sei se esse material de látex líquido Vende pra o público, pra todo mundo Aqui no Brasil, então eu realmente não consegui Encontrar, mas eu testei com a cola branca E tá certo também Então eu vou fazer o truque aqui pra vocês verem Essa colinha líquida branca aqui que eu uso é da Acrylex Mas não importa a marca que você for usar Só precisa ser uma cola branca e ela precisa ser boa e eu também uso um pincel, gente, um pincelzinho de batom Que eu não sei se vai focar, espero que foque Ai, câmera, eu sei que eu sou bonito, mas só com um pincel. Um pincelzinho comum mesmo, desses de batom. E olha só, vou mostrar pra vocês o que que eu faço. Coloco um pouco de cola aqui no meu pratinho, que vai ser bem útil. E o que eu faço é vir num pincelzinho e literalmente em volta do meu dedo, onde o esmalte pegaria normalmente, onde borraria, fazendo esse truque. Esse truque aqui é pra quem não consegue limpar a unha, tá, gente? Eu não acho que isso é um jeito mais fácil, mas com certeza é um jeito mais divertido de limpar os cantinhos da sua unha. Então eu faço de vez em quando, tá? Não passo sempre. E é pra fazer uma camada fina, tá, gente? Eu vou fazer em uma mão pra vocês verem essa técnica da colinha, então eu vou reproduzir isso nos meus outros quatro dedos. E daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês os próximos passos. Então, pessoal, eu tô de volta. Eu fiz uma camadinha fina de cola nas minhas unhas, ó. Eu acho que vocês já entenderam como é que vai funcionar. Tá vendo que tá descolando os cantinhos? Calma. Vamos repetir esse processo da cola, tá? E pra outro que dá certo você tem que repetir essa paradinha aqui da cola pelo menos duas vezes, tá? Faz no mesmo esquema, tá, gente? em volta do dedo, pega na cutícula, mas não pega na unha, tá? Com o látex líquido, eu tenho quase certeza que só precisa fazer uma única camada, mas como eu falei pra vocês, gente, eu tô dando um truque aqui bem fácil quando que você tem em casa, com certeza você tem cola branca em casa, mas eu já testei essa diquinha da cola e deu certo comigo, então é por isso que eu tô compartilhando aqui no YouTube com vocês. Então, gente, tô de volta. Fiz a segunda camada, olha, da cola. A maioria dos dedos já tá seco, esses dois aqui ainda estão secando. E fica assim, gente, é bem esquisito. Parece que a sua pele tá descamando. É meio nojento, mas eu prometo que vai funcionar. Vou escolher aqui alguns esmaltes pra pintar as minhas unhas. Eu acho que esses aqui e talvez um rosa. Quando eu for usando eles, eu vou falando os nomes, caso você tenha interesse. Mas também vai estar listado na descrição todos os esmaltes que eu usar hoje. Mas antes de usar todas essas cores... Vou começar fortalecendo as minhas unhas usando essa base fortalecedora aqui. Eu mencionei ela no meu vídeo sobre o segredo das minhas unhas grandes, então se você não conferiu ainda, confira depois que esse vídeo acabar. E depois, gente, tudo que você tem que fazer é ir pintando a sua unha normalmente. Primeiro, eu tô aplicando aqui essa base. unhas com colo nas bordas e fortalecidas ou só esperar esse fortalecedorzinho secar e já volto pra gente começar a esmaltação e mostrar o truque pra vocês beleza, base fortalecedora seca vamos pra esmaltação, hoje eu vou começar pintando com esse esmalte chamado Gabi, da marca Verona no polegar, muito provavelmente eu vou acelerar o vídeo pra vocês não terem que assistir a esmaltação inteira, mas quando eu for fazer outra mão, eu prometo que eu vou parar e dar umas diquinhas de como eu faço pra pintar da forma mais uniforme possível as minhas unhas, então fica ligado aí no vídeo para você conferir tudo. Vamos para o próximo esmalte, esse aqui se chama Astro Rei, da marca Novo Toque. Vamos para a unha verde, esse esmalte aqui se chama Onda, também da marca Verona. Continuando na marca Verona, vamos pintar agora com o um esmalte Toque de Amor, que tem um acabamento metalizado, eu acho esse esmalte lindo. E para finalizar essa primeira camada de smouts, vamos usar o Garota Pop da Impala no último dedo. Então pessoal, esse é o resultado da primeira camada Eu não vou fazer só uma camada, tá? Como vocês podem ver, tá cheio de farinhas E isso é bem normal na maioria dos esmaltes Eu faço duas camadas pra ficar aquele acabamento bem bonito Então eu vou esperar essa primeira camada de esmaltes aqui secar Volto pra aplicar a segunda camada no Speed True com vocês bem rapidinho E já mostro pra vocês o resultado depois de tirar as camadinhas de cola Pronto, gente, esmalte seco. Vamos finalmente tirar essa camada de cola pra mostrar pra vocês o resultado. Olha só, aqui estão as minhas unhas e já tem até algumas camadinhas de cola se soltando. É normal soltar nas pontinhas, que é onde a gente aplica menos cola, né? Então, com babado. você vai pegar uma pinça. Ou então você pode fazer isso até com a ponta das suas unhas mesmo. Mas é mais fácil com a pinça, ó. E aí você vem puxando essa colinha na lateral da unha inteira, primeiramente. Levanta essa colinha inteira. E aí você vem com cuidado puxando, tá? Olha só, gente, como é que ficou. Parece que você removeu, né, com o um palito e com a acetona, mas não. Você fez esse truque da cola de uma forma bem fácil. Ficou incrível, ficou muito bonito, muito perfeito. Vou fazer aqui nas outras quatro unhas pra mostrar pra vocês também, ó. Que as outras quatro unhas estão bem manchadinhas, tá? Bem borrado aqui em volta. Ó, essa aqui não saiu inteira, ficou um pedacinho ali. Mas vocês entenderam, né, gente, o princípio. Vou tentar focar aqui pra vocês. Todas elas sempre vão sair com o excesso do esmalte. Então esse é o meu truque de não borrar. Vou fazer nas outras duas unhas e já já volto pra continuar com o vídeo pra vocês. Prontinho, gente. Essas são as minhas unhas. Vou colocar aqui na outra câmera pra vocês verem melhor. Olha só, depois de eu ter puxado todas essas camadinhas aqui de cola, eu espero que eu tenha explicado esse truque de uma forma didática pra vocês. e Eu espero que vocês consigam fazer aí na casa de vocês, caso vocês tenham dificuldade pra usar o palito, a seta. Dona e tal. Mas, gente, confessa, pelo menos é um jeito muito divertido de tirar os cantinhos do esmalte da unha. Então, vamos pro próximo truque, que esse vídeo aqui não era só sobre isso. <risos> Enfim, vamos começar logo fortalecendo essa unha, que esse vídeo aqui já tá grandinho, né? Vocês estão vendo editado, tá curto. <risos> Vou começar fortalecendo, como sempre. Então, o que que eu faço? Pra pintar as minhas unhas de uma forma homogênea, sem marcar muito as cerdas Eu vou pegar aqui o esmalte, olha Quando você puxa, ele vem com muito produto no aplicador, ó Tanto que você tá vendo que tem uma gotinha ali descendo Se passar isso aqui na unha, fica uma camada muito grossa E quando você passa uma camada grossa, não fica tão legal Eu prefiro fazer como eu mostrei pra vocês, que eu fiz duas camadas, né, nessa mão aqui Mas eu fiz uma camadinha fininha, esperei secar E fiz outra fininha por cima pra ficar com esse acabamento aqui Que, na minha opinião, é mais legal do que fazer uma camada só só, que já cobre de uma vez, mas é muito grossa porque não seca direito, não fica muito bonito, o acabamento fica grosseiro, enfim então o meu truque é puxar com esse tantão de produto, mas tirar olha, o excesso do esmalte em um lado, e do outro lado ainda tem produto no aplicador, só que sem ficar escorrendo tá vendo? Com esse resto de produto que tem aqui, olha, eu faço uma bolinha no meio, ó quase encostando na cutícula mas sem encostar, faço uma linha reta, depois com essa bolinha eu faço uma curva pra esquerda e a mesma coisa, só que pra direita Depois eu venho passando as cerdas do pincel algumas vezes na unha Só pra garantir que pegou em todos os lugares E pra garantir também que nenhum local da unha ficou uma camada muito grossa de esmalte E esse truque eu uso já faz alguns anos nas minhas unhas Eu não conseguia pintar a minha unha de jeito nenhum antes disso, ó Chega perto da cutícula Puxa um bem no centro Essa minha unha é fina, então pegou quase tudo, ó Aí depois você já vem aqui, ó no cantinho esquerdo, puxando pro lado esquerdo E a mesma coisa pro lado direito Se vocês viram a tremedeira é porque eu sou destro, gente Então eu sei fazer as coisas com a mão direita Que é a mão que eu tô pintando Depois só vem fazendo alguns movimentinhos, tá? Com um pincel assim, mais retilíneos Pra deixar tudo mais homogêneo Não se preocupe se você achar que tá borrando em algum lugar Porque depois a gente vai vir com a segunda camada Como eu já falei E é isso aí, vou acelerar o vídeo pra vocês não terem que ficar assistindo tudo na velocidade normal Olha só a diferença de uma mão com uma só camada de esmalte pra outra com duas Tá vendo como as cores nessa mão aqui estão muito mais vibrantes e muito mais bonitas do que essa? Essa é a importância de fazer as camadinhas dos esmaltes bonitinhos, tá gente? Vou fazer a segunda camada de esmalte nessa mão aqui e também vou acelerar pra vocês não terem que assistir tudo Mas eu vou usando a mesma técnica, tá? Uma bolinha no centro, depois puxa pra esquerda e depois pra direita Esse é o resultado da segunda camada. Como eu não fiz o truquinho da cola, eu não vou puxar as películas. Essa mão aqui eu vou realmente limpar com os bons e velhos palitos e removedores de esmalte. Já volto com as unhas limpinhas. Prontinho, gente! Unhas totalmente pintadas. Já te ensinei um truque de como pintar as unhas sem borrar usando cola branca também. Já te ensinei a minha técnica pra pintar as unhas da forma mais homogênea possível. Mas se você achou que as dicas tinham acabado por aí, você tá enganado. Vamos partir agora pra última dica, que é top coat. Muitas pessoas não dão atenção para top coat, que é a base superior dos esmaltes que é o último passo, mas eu te garanto que isso faz a sua esmaltação durar mais tempo. Mas não somente isso. Uma coisa que eu gosto, que esse produtinho faz também, é dar um super brilho na camada superior dos seus esmaltes. Então, vamos pra diquinha. No caso, esse aqui é um esmalte da Colorama chamado Efeito Gel, que promete durar 10 dias. Confesso que eu nunca passo 10 dias com o mesmo esmalte. Eu sempre tiro, tipo, um, dois. Então, eu não sei confirmar pra vocês se é verdade. Eu também tô recomendando esse aqui da Colorama, só porque é o que eu tenho. Tipo, eu tenho vários top coats, mas todos eles são da Colorama, por nenhum motivo. Em particular, né? porque eu amo esse é porque é o que eu comprei e é o que eu tenho em casa, gente. Se você conhece outro melhor me aí embaixo, que com certeza eu quero testar outros top coats e saber se eles duram mais, se deixam mais brilhantes enfim, se você tiver uma recomendação comenta aí embaixo que eu vou ler. E bom, gente o top coat eu uso mesmo só pra finalizar a minha esmaltação. Eu acho muito maravilhoso esse efeito de super brilho que dá. Eu não sei se vocês vão conseguir ver a diferença, mas pelo menos pra mim é bastante. Além do que eu sinto que ele meio que cura um Pouco, mas eu sempre gosto de esperar um tempinho para o esmalte curar o máximo que ele puder antes de eu fazer qualquer outra atividade, né? Para não borrar as unhas. Mas eu sinto que, em geral, top coats ajudam sim a curar o esmalte. Eu não sei se vocês vão conseguir ver uma diferença muito grande entre uma mão e outra, porque ambas foram recém-pintadas, então a esmaltação ainda tá nova, né? Essa aqui é a mão que tá com o top coat aplicado e essa aqui é a mão que não tá aplicada. Essa aqui tá bem mais brilhante e também parece que a cor tá mais vívida nessa mão aqui em que eu apliquei o top coat. Vou aplicar colocar o top coat na outra mão também né a mão direita que é a que tá faltando Pronto, gente! Essa é a minha rotina de esmaltação. Claro que não com todas essas cores, todas as vezes, né? Mas olha, gente, esse é o meu truque pra ter unhas bem pintadas, com bastante brilho e que duram muito. Eu realmente espero que vocês tenham curtido assistir esse vídeo, que vocês tenham gostado das minhas unhas, tenham gostado dos truques que eu trouxe pra vocês. Esse truque da cola eu nunca tinha ouvido falar. Eu realmente achei ele incrível, mas os outros dois já são um pouquinho mais conhecidos. Esse da técnica, das três bolinhas e também do top coat pra dar um super brilho. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, isso me ajuda muito muito mesmo pra recomendar o vídeo pra outras pessoas e também recomendar o canal então não esqueça de deixar o seu like isso é muito importante, além disso se você for novo por aqui, seja bem-vindo já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo novo, aqui a gente fala muito sobre beleza, tem vídeos de maquiagem, tem vídeos de moda, tem vídeos de unhas então tem muito conteúdo incrível, basta você procurar aí no canal que eu tenho certeza que vai ter vídeos que você vai gostar, considere também me seguir nas minhas redes sociais, eu não produzo conteúdo só aqui no youtube, eu produzo conteúdo também para o Twitter, Instagram e TikTok, todos em arroba Confere lá no meu Instagram que tem vários videozinhos de make e também tem vários stories contando do meu dia a dia para vocês. Vale a pena conferir. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finalzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you!